Como funciona um circuito. Dando início à nossa videoaula de como funciona o circuito, vamos explicar detalhadamente num circuito bem básico o seu devido funcionamento. Há baterias, acumuladores elétricos ou pilhas, nem só acumuladores elétricos, de todas as formas e tamanhos. E geralmente nelas está escrita a sua tensão nominal, ou seja, a sua tensão de trabalho. Tensão, para os esquecidos, nada mais é do que força eletromotriz ou as iniciais de DDP, que é diferença de potencial, ou diferença entre os terminais energizados, mais e menos. Imagine uma bateria, acumulador elétrico, como sendo um robô altamente carregado. Atuando o robô ou usando o robô, não está tocando em nenhum condutor. A corrente não pode passar e a lâmpada não irá se acender. Para que a corrente passe, se deve existir um circuito completo do polo positivo para o polo negativo da bateria, do acumulador elétrico, da pilha, ou até mesmo da tomada. Para que funcione uma tomada elétrica, mesmo energizada, é necessário que na outra extremidade tenha algo para consumir essa energia. Pode ser um rádio, um carregador de celular, um computador, tem que ter, tem que existir o um fechamento deste circuito, não tão somente este fechamento, quanto também o gerador de eletricidade, no nosso caso aí, trocamos a bateria ou o acumulador elétrico por um robô altamente carregado, uma analogia apenas. Que sempre deverá ter um componente e um circuito para utilizar a corrente, caso contrário a bateria poderá ser danificada. Assim que o robô tocar as duas extremidades do fio, a corrente passa e a lâmpada se acenderá. A bateria ou o acumulador elétrico está sempre repleta de energia. Mas somente a utilizará quando você fizer um circuito conectando-se a ao um condutor, aos dois polos e a carga. No caso, aí, neste circuito, a carga é a bateria e a lâmpada. A carga seria a bateria. Ou a geradora de carga. A geradora de energia. E a carga em si, ou o consumidor de carga, a lâmpada. Em nossa próxima videoaula... Com o título de conduzindo a corrente, veremos detalhadamente como o fluxo elétrico caminha pelo condutor elétrico, fazendo com que o circuito exista e funcione. Portanto, executem os exercícios, pois ele é o passaporte para a tua aula seguinte.